Olá a todos, eh, sejam bem-vindos ao periódico Educação em Realidade. Eu sou a professora Maria do Socorro eh, Alencar Nunes Macedo do Departamento de Ciências da Educação da Universidade Federal de São João del Rei em Minas Gerais. E nós publicamos um artigo que tem como tema central, pesquisando o letramento na escola, uma abordagem metodológica. O objetivo desse artigo, né, um artigo-ensaio, foi propor uma perspectiva teórico-metodológica para os estudos do letramento na escola que amplie a lente para além daquela perspectiva que a gente já vem sendo utilizada no Brasil com base nos novos estudos do letramento, que é um campo de pesquisa, um subcampo de pesquisa que surge na Inglaterra a partir dos trabalhos do pioneiros de Brian Street. então nós é, compreendemos que a complexa realidade da escola e da sala de aula não pode ser compreendida apenas por uma única abordagem ou perspectiva epistemológica de pesquisa. Nesse sentido, o nosso artigo ele discute as várias facetas né, que envolvem é, essa perspectiva metodológica de trabalho com a alfabetização e com o letramento é, na escola e temos é, já trabalhado com essa articulação é, nas últimas duas décadas, né, incluindo aí um diálogo entre os novos estudos do letramento, uma concepção de linguagem inspirada na teoria da enunciação de Bakhtin, além de um trabalho é, com a pedagogia e a alfabetização no sentido é, apontado por Paulo Freire, né, numa perspectiva crítica de se pensar os processos educativos na escola. Então, nós identificamos uma lacuna nessa área no Brasil, né? a gente tem poucos artigos que discutem a questão da metodologia de pesquisa educacional, então o nosso grupo, né, o GPL é, resolveu dar essa contribuição de, é, apontando é, um balanço de, de experiência, de duas décadas de experiência com esse desenho metodológico que estamos é, apresentando no artigo com o objetivo de contribuir para o campo da pesquisa em educação, especialmente no que se refere às reflexões sobre metodologia de pesquisa. Né? É um processo complexo a pesquisa na escola, a pesquisa educacional, pela, pelas várias facetas que estão envolvidas, mas a gente toma a linguagem como um elemento central nos processos de análise e a partir daí a gente levanta é um conjunto de dados diversificados, né? como por exemplo, entrevistas com docentes, entrevistas com alunos, é um levantamento de documentos oficiais que estejam relacionados ao objeto de pesquisa. Também fazemos uma aplicação de questionários para mapear tendências e depois observar como essas tendências estão é, presentes nas salas de aulas que a gente investiga. É, além de todo um trabalho de filmagem, de produção de áudios e de notas de campo no tempo em que estamos imersos é, nas salas de aula que estamos pesquisando. Portanto, trata-se de um texto, né, de um artigo que tem como tema central a metodologia de pesquisa sobre o letramento na escola e esperamos contribuir. É, convidamos a todos para lerem o nosso artigo e levantar problemas e discussões e o que nos interessa na verdade é o debate acadêmico sobre é, letramento e sobre metodologia de pesquisa em letramento.